Olá, estou aqui hoje para poder comentar uma situação que tem relação com tracking e, e especialmente com, com tracking de câmera, né, por causa de, de lente e tudo então o assunto é sobre distorção de lente e como corrigir isso então eu estou aqui dentro do After Effects, como você pode ver e eu baixei alguns vídeos uh, de que são gratuitos da Road Police então... Quando eu vou criar uma composição com isso, repara que nada mais é do que uma rotação de câmera. E eu vou então simular, para poder mostrar sobre a correção de lente, se eu, uma situação que aconteceria se eu quisesse substituir esse pôster aqui. Então, enquanto eu vou falando, eu vou deixar fazendo o camera tracking, que é o que eu vou usar aqui no caso. Para quem não conhece o camera tracking ainda, ele vai fazer uma análise do vídeo, então ele vai correr a imagem uh, para frente e depois para trás e tentar descobrir, uh, reproduzir né, dentro do computador o movimento que a câmera fez. Então com isso eu vou poder botar objetos na cena ou apagar objetos na cena, que seria meu caso aqui Então no exemplo substituir, né, se eu quiser substituir esse cartaz. Então ele está fazendo aqui a minha análise no, uh, no segundo plano, e o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, eu estou fazendo cálculo usando um, uma solução 3D, poderia ser 2D também. Eu vou deixar no modo de autodetecção e espero que ele use o modo que ele tem, que é apenas de panorâmica, ou seja, ele apenas faz uma pan com o tripé. Então foi o que ele fez aqui, né pan com tripé. Se eu olhar aqui então o meu vídeo agora, eu reparo que eu tenho os meus pontos de tracking ao longo do meu vídeo completo. E, no final das contas, eu vou querer criar uma câmera. Então, ao invés de criar uma câmera só e não ter mais nada na cena, que é uma, uma opção que eu poderia fazer, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou dar um zoom no meu vídeo e, usando essa opção que eu tenho, que é esse alvo, eu vou selecionar esses pontos de tracking que pertencem a esses cartaz. Vou clicar com o botão direito e pedir, então, para criar um sólido já com a câmera. Quando eu faço isso, ele já, me criou, ele já criou para mim a minha câmera 3D e já aplicou para mim um sólido. Né, que no caso aqui eu vou fazer a simulação como se esse meu sólido fosse a, a substituição que eu estou fazendo no meu cartaz. Só para eu mostrar essa situação relativa à distorção de lente. Como esse meu sólido aqui é um sólido 3D, repara que eu não tenho que frame nenhum em posição. Tá? Então a minha câmera é o que está fazendo o meu sólido mover. Então, se eu olhar aqui agora, eu tenho a minha câmera movendo. Então, o meu sólido, como o, a minha câmera está simulando o movimento da câmera do vídeo, o meu sólido vai seguir esse mesmo movimento. O, o, a questão que eu quero mostrar é, repara aqui, eu estou agora no final do vídeo, botei o meu sólido bem aqui na próxima da borda da minha placa. Né? Então, eu tenho um pouquinho só de branco aqui. E aqui no final eu não tenho branco nenhum. Conforme eu vou trazendo meu vídeo para trás, repara que a parte branca vai aumentando. Até no momento que fica muito, mas muito errado. Isso é por quê? Isso acontece porque a minha câmera, por melhor que ela seja, a lente tem uma distorção. Nesse caso aqui, é uma distorção muito pequena. Mas repara o quanto que faz diferença na hora do tracking, né? na hora que eu preciso substituir alguma coisa, principalmente quando esse objeto vai para a borda da imagem, então o que eu tenho que fazer então, que a maioria das pessoas não se preocupam com isso e acabam sofrendo muito na hora de fazer o tracking, então repara que é o seguinte, o tracking está correto, o que eu tenho que corrigir então é a distorção da lente, uma opção que eu tenho dentro do after que para fazer isso, que muita gente corre direto para ela, Seria, dentro de distorção, né, a pessoa pensa, ah, eu tenho que fazer correção de lente. Então, a pessoa corre para o CC lens. Né. O CC lens pode fazer isso, mas repara o que, que ele está fazendo. O CC lens, ele é feito geralmente para criar a distorção, e não para desfazer a distorção. Então, repara que, conforme eu vou aumentando aqui meu tamanho, ele está reduzindo a distorção da câmera. Então, uma solução que eu poderia fazer, que eu já disse que não é a ideal, é... Eu coloco o meu tamanho no máximo, ou seja, eu não vou ter distorção nenhuma na minha lente. E na convergência, eu vou reduzindo, reduzindo, até o ponto que eu consigo corrigir essa distorção. Então, como eu vou chutar aqui, que a minha distorção, nesse caso, a minha convergência, seria duas vezes uh, menos do que a, o Field of View, né, ou seja, a... A profundidade da minha lente, que no caso da Blackmagic, se não me engano, são 15 milímetros. Eu estou duplicando aqui por 2, então menos 30. Então repara que, quando eu olho aqui agora, eu tenho um frame preto, mas o que ele fez foi, ele corrigiu para mim essa distorção. Então repara o quanto está mudando aqui na minha, na, no meu vídeo. E se eu deixar esse, esse, essa, esse efeito ativo e voltar aqui com o meu vídeo, repara que agora então não mais eu tenho o problema da distorção da lente. Né? O problema que eu tinha antes, eu não tenho mais. Então isso é o que eu preciso fazer. Para tentar deixar um pouco mais claro, eu vou vir aqui no Nuke, só para mostrar o que, que essa, essa opção faz. Então eu vou aplicar um filtro de distorção de lente. Esse filtro infelizmente o After não tem, né? pelo menos não até onde eu saiba. E o que eu vou fazer aqui é, eu estou aplicando o a distorção, eu tô fazendo vou fazer a mesma coisa que eu fiz no After ele vai fazer uma análise do meu vídeo e então o, o Nuke vai descobrir para mim qual a porcentagem da distorção da lente, então a diferença do, do After é no After tem que saber esse número, obviamente se eu tenho, se eu filmei eu vou saber essa distorção mas justamente por isso que eu peguei um vídeo que não é meu porque muitas vezes você acaba pegando um vídeo você tem que fazer alguma coisa no vídeo, seja um tratamento, seja uma composição, ou seja um efeito, e você não tem informação nenhuma sobre a lente, ou porque a pessoa não sabe informar, ou porque simplesmente a pessoa, ou simplesmente porque você não tem essa informação. O próximo passo, então, é no nuke, então, eu tenho, se eu não sei essa informação, eu tenho como descobrir a partir desse, desse efeito, que ele vai descobrir pra mim a distorção. O Nuke também tem um, um camera tracker e dentro do camera tracker ele também tem como criar uma distorção de lente. Mas eu não vou me preocupar com o um camera tracker aqui dentro, porque não é o objetivo. Repare então o que, que, que o Nuke está fazendo aqui agora é a mesma coisa que o After fez. Ele então criou, a, ele botou a minha imagem plana. Né? Se eu desabilitar aqui, você vai ver a diferença. Ele escalonou um pouco, ou seja, ele distorceu a minha imagem para que ela fique plana e eu consiga fazer o efeito da mesma forma que eu estou mostrando no exemplo do After. A diferença é que no final do, do, do. no Nuke, né? Eu posso fazer essa distorção, eu faço a minha comp inteira e no final eu pego o mesmo node. Então repare que eu simplesmente dupliquei exatamente, exatamente o mesmo node e no final eu mando distorcer de novo então a imagem que eu tinha no início original eu distorço ela ou seja, eu, eu removo a distorção para poder fazer a minha composição e depois eu distorço de novo então o que eu preciso fazer no After é exatamente a mesma coisa e o After tem a ferramenta ideal para isso então eu vou jogar fora esse meu CC Lens porque eu já falei que ele não é o correto eu tenho aqui então o que ele chama de Compensação óptica, Optic Compensation Então eu vou jogar isso, esse efeito na minha, no, no meu vídeo Então está aqui o meu vídeo Eu vou dizer para ele então, como eu falei antes Que a minha, o meu Field of View é seria uns 35mm numa lente normal, de uma câmera uh, normal Então eu vou botar, vou chutar aqui que seja 15 ou 15.5mm Repara que ele fez exatamente o mesmo efeito que o CC, o CC Lens fez né? Eu não preciso mexer no resto aqui agora, então você repara aqui, se eu mover aqui a minha animação, o meu, o meu tracking está perfeito, o meu objeto não corre, está tudo maravilhoso. E depois que eu fizer a minha composição inteira, depois que eu fizer o meu trabalho inteiro, eu não preciso me preocupar com isso aqui, o que eu faço é, eu dou um pré-comp, vou mandar mover tudo para dentro da, da pré-comp, Obviamente o ideal seria dar nome para as coisas. né? E eu poderia aplicar o mesmo efeito de novo na precomp. comp O que eu vou fazer aqui agora é só para mostrar que é exatamente a mesma coisa. né? Para ficar cl claro que é o mesmo efeito. Eu vou pegar esse Opt Compensation. Vou dar um Ctrl C ou Cmd C no Mac. Vou na minha comp original, ou seja, na minha precomp comp aqui. E vou aplicar o mesmo... Uh, efeito de novo, então colei o efeito E o que eu vou mandar a fazer agora É usar a opção de reverter Então repare que assim que eu reverti Ele botou o meu vídeo exatamente como estava antes E a minha composição continua perfeita Como deveria Então na hora que você for fazer um, um, um, um efeito desse Ou na hora que você for fazer uma composição Muito cuidado com a opção de distorção de lente né? Porque se você, não se você não remover a distorção da lente você vai ter problema no tracking e ele nunca vai ficar 100%. Eu espero que você tenha entendido. Se por acaso tiver alguma dúvida sobre câmera tracking ou sobre motion, eu já fiz algum vídeo, mas foi simplesmente mostrando o que é o câmera tracking, porque foi assim que ele foi lançado dentro do After Effects. Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre ele, só me mandar. Eu espero que tenha ficado claro e... Por favor, subscreva o canal, uh, compartilhe para as pessoas ficarem conhecendo e obrigado por assistir e até a próxima.